Hoje eu vou te contar porque a minha esposa e eu tiramos os nossos filhos da escola tradicional. E nesse vídeo eu também vou dar uma pincelada em diversas coisas, como por exemplo a questão da ilegalidade do homeschooling e quais foram os pontos positivos e negativos dessa decisão. E para começar a gente pode listar quais são os motivos que levam as pessoas a tomar essa decisão de tirar os filhos da escola. Talvez o caso mais comum se referem àquelas famílias que precisam constantemente estar viajando. E isso impossibilita que as crianças permaneçam numa escola que tenham aulas regulares sempre no mesmo local. Essas famílias algumas vezes contratam tutores para orientar os filhos deles ou eles mesmos se responsabilizam por orientar os filhos. Existem famílias que moram em um motorhome, então eles praticam aquilo que é chamado de road schooling. Enquanto que existem outras que moram em barcos e vivem cruzando por aí os oceanos. Outro caso que é bastante comum é a educação dos atletas, porque eles precisam constantemente estar em treinamento, alguns dias de maneira integral ou meio período. E como isso dificulta deles participarem das aulas regulares, porque acabam tendo muitas faltas, então é necessário algum tipo de improviso de professores particulares ou também de uma educação caseira. Existem também os casos de famílias de artistas, por exemplo, das famílias circenses. E essas famílias precisam estar em constante mudança de cidade em cidade. Mas existem também os unschoolers que têm uma motivação mais filosófica, como é o meu caso. Essas pessoas costumam pensar que tanto o governo quanto as escolas não têm o que existe de melhor para oferecer para os filhos no que diz respeito à educação. E antes que alguém venha me questionar, eu posso dizer para você que as coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida não se deram na escola, e eu me refiro tanto ao tempo que eu estudei na escola pública quanto na particular, tanto na universidade pública quanto na privada. E eu posso colocar para você como exemplo, nenhum professor em nenhum momento nunca me incentivou a leitura de Pierre Proudhon. Também nunca me ensinaram a respeito dos princípios contidos nas palavras de Jesus. Também nunca encontrei um professor que me incentivasse a vivenciar uma cultura maker, em que a gente aprende as coisas fazendo. Na verdade, o que as escolas se preocupavam em me ensinar era depender cada vez mais das instituições e das certificações que elas emitiam. Mas vamos lá para o assunto principal desse vídeo. Por que foi que minha esposa e eu tiramos, enfim, os nossos filhos da escola tradicional? Tem gente que pensa que os nossos filhos são superdotados ou que tem algum tipo de deficiência psicológica ou cognitiva. E é por isso que eu vou deixar claro para vocês, os nossos filhos são normais. Não existe nenhum laudo que mostre que eles têm algum tipo de problema ou algum tipo de vantagem sobre os demais. E outra coisa, nossos três filhos são muito diferentes uns dos outros, apesar da mesma criação. Os pais de crianças superdotadas ou com deficiências costumam procurar também a educação domiciliar para personalizar o ensino para os filhos. Mas a verdade é que não foi exatamente essa a nossa motivação. Então eu vou falar com vocês primeiro a respeito do meu filho mais velho, que hoje está com 17 anos, cursando o último ano do ensino médio. O Jaime, que é o nosso mais velho, se queixava muito da escola onde ele estava, porque ele não tinha tempo disponível para conseguir participar com a gente e desenvolver seus projetos pessoais. Ele que desde pequeno sempre teve muita autonomia para construir seus próprios brinquedos, desenhar. Ele que gosta de fazer e até adaptar origamis. Constantemente ele tem assistido diversos vídeos a respeito de engenharia, na área de mecânica, metalúrgica e elétrica. Só que a escola acabava engessando muito a agenda dele e consequentemente a agenda da família também. Isso porque ele tinha prova todas as semanas, tinha que fazer simulados em alguns sábados. E a gente aqui em casa começamos a perceber que ele ficou um pouco abatido e até oprimido por conta dessa condução. Foi então que a gente apresentou para ele a possibilidade dele realizar a educação dele dentro de casa, baseada em projetos ao invés de estar baseadas em provas. E como ele sempre teve muita autonomia para tomar decisões, ele acabou optando por se matricular na Clonlara School, uma escola americana que permite que ele inclusive consiga tirar a certificação americana e que permite o desenvolvimento dessa pedagogia baseada em projetos. Já o Júlio e a Evelyn decidiram continuar numa escola tradicional, mas um semestre depois eles se arrependeram dessa decisão. Então o Júlio, que é o meu filho do meio, que está no primeiro ano do ensino médio, e a Evelyn, que é a minha caçula, que está no oitavo ano, decidiram ingressar também na Clonlora School. E antes que alguém pense que eles tomaram essa decisão porque isso seria um caminho mais fácil. Eu vou explicar para vocês que na verdade não foi bem assim. O Júlio que já tinha aprendido comigo a programar o Arduino para realizar projetos de eletrônica, decidiu que queria se aprofundar em códigos de programação. E a partir da decisão que ele tomou de realizar a educação domiciliar, ele estudou comigo a linguagem Python e hoje ele também está aprendendo a programar em C Sharp, que é a programação que é utilizada no Unity para a programação de games. Isso quer dizer que hoje, com 15 anos, ele já consegue programar em 3 linguagens de programação. E quem já precisou ou tentou estudar programação sabe que não é fácil aprender isso. A decisão da Evelyn pela educação domiciária é muito interessante, porque ela achava que a professora ia devagar demais no desenvolvimento da aula, os amigos dela não respeitavam, ela não conseguia ouvir a professora e não havia um rendimento escolar. E ela percebeu que estudando em casa, ela poderia fazer o tempo dela render duas ou até três vezes mais. E antes que você pense que isso é um absurdo, realmente ela fez esse planejamento, eu não sugeri que ela fizesse isso e ela está cumprindo com ele, a ponto de que muito provavelmente ela vai conseguir cumprir todo o conteúdo programático do oitavo e nono ano nesse ano. Isso sem falar no tempo disponível, que a gente também ganhou para poder praticar esportes juntos, para ela poder fazer um curso de design para a gente poder treinar a nossa conversação em inglês em casa. Ela que também gosta de fazer edição de vídeos e decidiu ajudar na edição dos vídeos do outro canal que a gente tem, que é do Open Maker. Isso tudo sem falar no tempo que a gente ganhou aqui em São Paulo com relação ao translado, de ter que ir para a escola buscar e depois à tarde tinha que pegar o outro. Isso tudo permitiu que o nosso tempo aqui em casa pudesse ficar multiplicado, talvez em até duas vezes. Sendo que na verdade nem era essa a nossa principal motivação nessa mudança. E até agora eu só apresentei para vocês pontos positivos. Então, quais seriam os pontos negativos? Para você que pensa que retirar os filhos da escola tradicional implica em algum tipo de criminalidade, então eu vou explicar para você o que diz a Constituição Brasileira. Para você que não sabe, a Constituição é muito clara quando diz que a educação é um dever do Estado e dos pais. A Constituição não me obriga a matricular os meus filhos em algum lugar para me responsabilizar pela educação deles. Quando nós pais orientamos os nossos filhos Damos liberdade para que eles tomem as decisões de aprendizado deles. Oferecemos condições para que eles pesquisem consigam confrontar pontos de vistas diferentes. Então a gente está propiciando uma educação de alta qualidade. Tanto que eles sempre tiveram um desempenho acima da média. Se a minha esposa e eu matriculamos os nossos filhos numa escola americana, nós também desenvolvemos um planejamento do semestre com eles. Além disso, todos os dias a gente conversa como foi o dia, o que, que cada um deles aprendeu em cada dia. E um detalhe, a gente faz isso em inglês para treinar também a nossa fluência. Nós que também temos registros de tudo isso, porque criamos constantemente conteúdo para o YouTube. Essas são evidências de que nós, como pais, estamos sim nos responsabilizando pela educação dos nossos filhos. Então, estamos dentro da Constituição. Agora vamos ver pelo outro lado do Estado. Será que o Estado tem se responsabilizado pela educação? Olha só a condição das escolas públicas. A gente que atende muitos jovens aqui nesse espaço do Open Maker, temos visto diversos jovens chegaram ao ensino médio com diversos problemas de alfabetização. Eles têm dificuldade de ler e principalmente de escrever. Não sabem nem acentuar as palavras. Eles têm imensas dificuldades em realizar pontuação e interpretar textos. Conheço famílias aqui de São Paulo que precisam trabalhar e não tem onde deixar os filhos, porque a escola decidiu que naquela semana não vai ter aula. E automaticamente isso nos leva à conclusão de que o Estado não se responsabiliza pela educação das crianças e dos jovens. E aí pensa comigo, alguns juízes representantes do Estado querem ainda dizer que sou eu que não tenho cumprido com a minha parte de educar os meus filhos. Será que sou eu mesmo que sou um criminoso nessa situação ou é o Estado? Antes que alguém pense que a escola particular é uma solução, então eu vou trazer alguns dados para você. Não sei se vocês sabem, mas eu também sou professor de física e na última escola que eu dei aula, uma escola particular de alto nível, de elite, tinha que seus alunos do terceiro ano do ensino médio apresentavam problemas psicológicos, então faziam terapia e muitos deles tomavam remédio. Isso representava mais que 50% da sala. Só que a Constituição Brasileira e a Declaração Universal dos Direitos Humanos dizem que a gente deve se responsabilizar pela formação plena do indivíduo. Eu estou querendo dizer com isso que as escolas particulares também não têm atendido ao que a Constituição recomenda. Portanto, se muitos pais estão decidindo colocar os seus filhos em escolas particulares e essas crianças e jovens se sentem oprimidos por esse sistema educacional, e não tem conseguido se desenvolver nem pessoalmente e muito menos profissionalmente, isso significa que esses pais é que estão numa condição de criminalidade e não os pais que têm retirado seus filhos das escolas. E é verdade que essa análise que eu estou trazendo aqui não serve para toda e qualquer situação existem famílias que sim se responsabilizam pela educação dos seus filhos, mesmo que estejam matriculados em escolas públicas e particulares. Por exemplo, a Patrícia e eu costumávamos colocar os nossos filhos em escolas particulares desde pequenos, até porque eles ganhavam bolsa pelo fato de eu ser professor. Mas a verdade é que eles foram alfabetizados com a gente, não foi a escola quem fez isso exatamente. A Evelyn mesmo já aprendeu a ler com 5 ou 6 anos de idade porque ela via os irmãos lendo, então ela queria aprender também. E a minha esposa e eu ajudamos ela nesse processo. E essa foi a história do êxodo que a gente teve dos sistemas escolares. E eu sei que esse vídeo foi muito curto para explicar com detalhes todas as coisas que eu disse aqui. E é por isso que eu compartilho com você na descrição desse vídeo uma playlist com diversos assuntos que foram abordados aqui, quebrados por temas. De como fomos dispensados desses pequenos apriscos, dessas prisões escolares. Mas se você tiver interesse em conhecer os nossos filhos, para saber se é verdade tudo isso que eu disse aqui para você, então dá uma olhada nessa live que a gente gravou essa semana e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!